dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui no canal é quando eu respondo perguntas de vocês. Aliás, eu preciso de um nome para esse quadro. Tanto tempo que eu tô fazendo ele não tem nome. Por isso, eu quero ouvir nos comentários sugestões para o nome desse quadro. Beleza? Então vamos começar. O Emiliano 75, o Johnny Silva, o Gustavo Turek, o óbito o Tida e várias outras pessoas em vários outros vídeos fizeram basicamente a mesma pergunta, que eu já respondi algumas vezes, mas como entrou muita gente nova no canal, vou responder novamente. A pergunta basicamente é como que eu vou trazer os itens que estão aqui no Japão para o Brasil. Bom, quando você mora aqui no Japão por um determinado período você recebe uma autorização para levar mais coisas que o comum, sem ter que pagar imposto quando chegar no Brasil. Afinal, dependendo do tempo que você fica no país, você tem uma vida aqui. E aí esses itens são mudança. Tem gente que leva quase tudo mesmo que tem aqui no Japão, como geladeira, TV, máquina de lavar, objetos que aqui são bem acessíveis e tem uma qualidade bem reconhecida né então por eu já ter morado aqui eu tenho uma tolerância para levar mais coisas aí para o Brasil e essas mudanças são transportadas por empresas especializadas e por navio apenas em containers então tudo isso vai demorar um pouco para chegar aí no Brasil cerca de mais ou menos uns três meses Playtronic Gamer Olá isso e tem umas perguntas para você que são quando você vier para o Brasil o que mais vai sentir falta aí do Japão? Primeiro, videogames, por estar praticamente no centro de um país que se mostra capital dos games. A internet, observação, por ser caracterizada por ser uma das melhores no Japão, tanto em nível de conexão, como também em questão de preço. Sente falta de outra coisa ou de nada. Diz aí, Isui! Então, obrigado pela atenção, abraço e sucesso para você aí no canal. Abraço para você também. Do que você citou, realmente ter videogames ou qualquer outro item tem uma facilidade maior aqui no Japão. Tanto por ser barato, como pelo salário que a gente ganha aqui no Japão. A internet aqui e os serviços em geral aqui do Japão são muito bons mas da internet realmente o serviço é muito bom é excelente até a internet que eu tenho aqui é a velocidade de 2 GB, mas a mais popular no Japão é a de 1 GB, que custa em média 50 dólares de 50 a 60 dólares isso por mês evidentemente só que eu vou falar para você o que eu sentiria mais falta aqui do Japão seria a falta de burocracia Aqui você não perde tempo para nada, tudo é muito fácil de resolver, seja em alguma coisa que você precise de um documento na prefeitura, ou mesmo no mercado, ou no médico, tudo é muito rápido. Isso é sem dúvida que eu sentirei mais falta. Claro, em se tratando de coisas do dia a dia. Agora, se a gente for tocar num assunto mais amplo, creio que segurança é o que mais pesa, não só para mim, mas para os brasileiros em geral que vivem aqui no Japão, quando pensam em retornar pro Brasil. Eu que nasci e me criei em São Paulo, na cidade de São Paulo, na zona leste. E fui assaltado, sei lá, umas 20 vezes. É surreal você não ter que se preocupar com essas coisas. Poder andar na rua sem se preocupar em qualquer horário. E não ficar se preocupando em trancar a casa. Ou fechar o carro. Ou coisas assim. André Moreira Santos. E aí, Sui. Fora o Turbo Graphics. A Nex se aventurou em mais algum outro console aí no Japão. Além de. Todas as versões do PC Engine, barra TurboGrafx16 que tiveram, porque tiveram várias versões desse videogame, a NEC também lançou depois esse videogame aqui, ó, o PC-FX. Que tem vídeo aqui no canal caso você queira saber um pouco mais dele. Mas eu também preciso fazer um vídeo mais atual. Porque hoje eu acho que eu consigo fazer um vídeo com bem mais informações do que naquela época. Esse aparelho como você pode ver se assemelha muito a um gabinete de PC. E ficou restrito somente aqui no Japão. E ele também foi em parceria com a NEC e a Hudson. Exatamente a parceria de sucesso do PC Engine. Mas não teve tanto sucesso assim como o PC Engine Também os concorrentes eram outros Como ele foi lançado em 23 de dezembro de 1994 Os concorrentes dele eram os videogames de quinta geração O Playstation, o Saturn e o Nintendo 64 Algo muito legal dele é que você vê que ele aqui ó, Tem duas entradas para joystick Aí tem aqui esse plastiquinho né, que protege as entradas O controle dele vocês podem ver que tem seis botões de ação 3 em cima e três embaixo além de dois modos para você poder programar os botões e também claro os botões select e run dá para ver que o controle é feito de materiais muito bons mas eu acho que ele não é muito anatômico pelo menos na minha opinião rafael papa cara gosto muito do seu trabalho fica aqui uma dica de assunto para um vídeo falar dos jrpgs e porque diminuíram no mercado no Super Nintendo Playstation, eram dezenas lançados. No PS4, conta-se nos dedos. E mudaram o sistema de batalha de turnos, que tanto curtíamos para a ação. Rafael, tudo que você disse é verdade. No entanto, o motivo dos JRPGs terem mudado e o sistema de batalhas não ser mais por turnos tem um motivo muito simples que é a demanda a grande maioria dos jogadores de rpg atuais preferem os action rpgs com batalhas mais dinâmicas tanto que até os novos final fantasy são assim se o público mainstream ainda preferisse esse tipo de mecânica elas estariam presentes até hoje quem dita o mercado são os consumidores e quando as empresas veem que não está dando certo aquele tipo de abordagem, elas mudam. Mas por outro lado tem a indústria indie, que tem feito muito bons jogos de JRPG e até com batalhas de turno. Martinho Júnior fala isso aí. Acompanhe o seu canal assiduamente e o conteúdo é sensacional. Valeu hein? Espero que continue com excelente trabalho. Fica uma sugestões. 1. Um, não sei se você curte outras coisas da cultura japonesa como animes. Pois fica a sugestão de abordar isso também, já que você vive onde isso é produzido. 2. Um vídeo abordando o anime High Score Girl, que é um anime sensacional com temática gamer dos anos 90, abordando os jogos mais populares dos consoles e arcades da época. Acho que tem tudo a ver com a temática do seu canal. Abraços e Deus abençoe demais! Martinho, eu gosto de tudo relacionado à comunicação. Eu sou um cinéfilo, sou amante de séries, animes, toxatos. Posso até abordar isso aqui no canal algum dia, mas o público que acompanha o que eu faço atualmente gosta de games talvez eu até faça brevemente vídeos falando de outros assuntos mas o foco principal do canal no momento são os games quanto ao anime high score girl eu participei de um podcast de mangá uns anos atrás porque o anime é baseado em um mangá, como quase 99% das produções de anime. E esse anime foi produzido pela Square. E na época que eu participei desse podcast, que eu nem me lembro mais qual que é, tava tendo umas tretinhas com a SNK. Só que pra explicar isso, precisa ser um vídeo inteiro sobre isso, porque a explicação é muito grande só que assim, o maior mérito do anime e do mangá é retratar com fidelidade algumas coisas dos arcades e dos jogos daquela época como por exemplo, jogar com o Zangief realmente quem jogava com o Zangief era muito bom ou alguns macetes e bugs que dava para fazer com o Guile e o anime realmente não é para todos Para você poder assistir e aproveitar ele bem você precisa ter muitas referências aliás, até mesmo para nós brasileiros quando chega na parte que eles falam do PC Engine, nós ficamos meio perdidos. Porque é uma realidade que a gente não viveu. Porque aqui o aparelho foi um sucesso. E ele nem chegou no Brasil. Só que como anime e história, eu acho que ela tem uma nota 5,5 para 6 de 10. Vale para nós que gostamos de videogame e principalmente que vivemos os anos 90. Fala Grande Sui, sou novo no canal e estou curtindo bastante o seu trabalho. Parabéns pelos vídeos de qualidade. Eu gostaria de saber como é a qualidade de vida no Japão e também como é trabalhar em um país com a tecnologia tão avançada. É, Natan, eu acho que eu estou precisando fazer um curso de português, porque para ler está cada vez mais difícil. Natan, a qualidade de vida aqui no Japão depende de como você vive aqui no país, porque é um país que se ganha bem, mas o custo de vida também é muito alto. E como aqui as pessoas ganham por hora, tem gente que acaba trabalhando demais para receber um pouco mais. Os brasileiros que vivem aqui, geralmente trabalham em fábricas, numa carga horária de 12 horas. Isso faz com que essas pessoas não tenham muito tempo de, entre aspas, aproveitar o Japão. Mas aí tem as pessoas que nem o meu caso, por exemplo. Eu tenho um trabalho de japonês, que trabalha basicamente igual aí no Brasil, 8 horas por dia. E tem dias que eu estou livre 3 horas da tarde, por exemplo. E eu faço isso exatamente para poder conciliar o tempo aqui do canal. Mas ter um emprego de japonês também implica em você saber um pouco do japonês para poder se comunicar, porque eu só tenho colegas de trabalho japoneses. Em relação a viver num país muito tecnológico tecnológico tem algumas coisas bem peculiares ao mesmo tempo que é um país ultra tecnológico o japão também é um país bem tradicional o exemplo é que muitas tecnologias velhas arcaicas até são utilizadas até hoje por exemplo, fax, todas as empresas utilizam fax, principalmente para fechar negócios Outra coisa é papel, apesar de tudo ser informatizado Na empresa que eu trabalho, todo mundo tem um caderninho Que anota tudo que vai ter que fazer no dia e tal Outra coisa é que fitas cassete, CDs e DVDs São mídias extremamente vivas aqui no país Então a tradição e a tecnologia andam de mãos dadas aqui no Japão Lex, isso e sou fãzaço seu que é isso? Eu que sou seu fã. Aqui no Brasil, KOF sempre fez mais sucesso do que Street Fighter. E aí no Japão, também. Qual o seu KOF predileto? O meu é o 97. Lex, eu não sei bem se KOF fez mais sucesso que Street Fighter não. Nos anos 90, início dos anos 2000, a briga era ferrenha nos arcades entre Capcom e SNK não creio que dê para afirmar isso que uma empresa era superior a outra que um jogo era superior a outro porque as duas empresas na época produziam jogos que faziam sucesso na mesma proporção o que dá para falar é que os games eram para públicos diferentes se você pegar os jogos da capcom que tinha os street fighters o street fighter versus alguém a capcom versus alguém era um estilo de jogabilidade bem diferente de The King of Fighters. Então, talvez você seja do público que preferia os cofs. Eu creio que aqui no Japão o cenário foi bem parecido. Eu não posso afirmar porque nessa época eu estava no Brasil. E mais atualmente é difícil falar porque o Cof 14 ele não foi bem mundialmente, exatamente pelas grandes mudanças que o jogo teve. Enquanto Street Fighter 5, 4 ele se manteve no topo, porque foi somente uma evolução do que já existia. E correndo por fora, Tekken 7 por aqui faz muito sucesso também até hoje. E meu cofre preferido também é o 97, igualzinho você. Big Ciro Sirox beleza isso lembra deu claro que eu lembro cara rapaz que satisfação ser seu fã cara uma pergunta como os japoneses reagem no geral no quesito de remakes e remaster qual o impacto no mercado japonês como eles lidam com essa questão digo isso em relação principalmente ao ocorrido com resident evil 3 que pelo menos aqui ficou bem ame ou odeie não sei se faz sucesso por aí, mas aqui ficou marcado como um jogo ruim. Não agradou como o remake do 2. O que os japoneses e o mercado reagiram a esse jogo e como os japoneses veem os remakes e remasters? São super aguardados? São amados? Odiados? Como funciona e como os japoneses lidam com isso? São assim, chiitas como nós? Ou são mais de boa? E as vendas refletem isso, abraços. Grande Ciro, é lógico que eu me lembro de você. Para vocês terem ideia, o Ciro é um dos primeiros inscritos desse canal. Ele me acompanha desde quando o canal tinha, sei lá, 200 inscritos. Bom, em relação aos remakes e remaster, eu não vejo comoção, nem a favor, nem contra aqui no Japão O japonês em geral, ele não gosta muito de confusão e não gosta muito de discutir sobre nada As conversas são sempre bem pacíficas Eles se limitam a ver a crítica que tem nas revistas especializadas Se eles são aguardados, eu vou falar que eles são bem aguardados Eu até postei uma foto do meu Instagram, que tinha uns posters nos combines Falando de Final Fantasy VII remake. Make. Inclusive se você não me segue, me segue lá @vitorisui, No Instagram e no Twitter Ah né, claro, os combines são as lojas de conveniência aqui do Japão E o japonês ele adora a novidade Ele consome muito qualquer coisa que ele realmente goste E eu acho que isso não influencia nas vendas Como eu já falei em outros vídeos Quando tem um lançamento de qualquer coisa Eles somem das prateleiras Você só consegue se você fizer uma pré-compra Algo que se deve entender que aqui no Japão, algo que você gosta é acessível. Então se uma pessoa gosta de games, ela pode comprar o que ela quiser. E eu acho que isso acontece muito. A pessoa compra, se ela não gostar, ela vende. Isso no caso de uma mídia física. Se for na mídia digital, ela compra porque não vai pesar tanto no orçamento dela. Então críticas nunca se refletem nas vendas. Denet Vanderx, X. Grande Sui. Já vi todos os seus vídeos da playlist de até 50 dólares e esse seu amigo que dá lances é de onde? ele curte jogos antigos também? ou só curte caçar preços baixos mesmo? gosto muito do seu canal abraços esse meu amigo é daí do brasil ele é um dos colaboradores aqui do canal desde o início do canal me ajuda demais nas pesquisas manja muito e também é um jogador ferrenho principalmente para não dizer somente de jogos antigos eu fico impressionado como esse meu amigo está fazendo sucesso todo mundo querendo saber quem é chutando vários nomes mas é que ele é uma pessoa que não gosta muito de aparecer eu até tô pensando em colocar um nome para ele também um nome fictício. Outra coisa é como vocês receberam bem essa caixa de até 50 dólares. Mas eu também acho totalmente compreensível. Porque o mercado japonês e o mercado brasileiro são totalmente distintos. Principalmente se tratando de games. E aí é uma curiosidade muito grande. Ver jogos tão baratos assim de determinado sistema ou consoles e tal. Gustavo Costa. e Sui, é possível achar pacotes de games aí no Japão com linguagem em inglês? eu fico pensando nas vantagens para colecionadores desses pacotes que você compra na internet para brasileiros que moram aí e falam inglês existe esse mercado de jogos com linguagem inglês abraço meu querido tudo de bom jogos atuais é até possível você encontrar em outros idiomas porque tem algumas lojas que fazem essa importação direta mas eles são um pouco mais caros que os jogos no idioma japonês Agora, em se tratando de jogos antigos É quase impossível você encontrar jogos em outro idioma E quando você encontra, eles são muito mais caros São até caríssimos E eles não são caros porque tem uma demanda muito grande Eles são caros porque existem poucos no mercado Aí, as pessoas que têm esses itens querem ganhar o máximo possível e por isso aumenta o valor. Mas, para vocês terem ideia, eu já vi jogos, por exemplo, de Super Nintendo vendidos em sites que estão lá um preço absurdo e estão lá desde que eu cheguei aqui no Japão. Então quer dizer, você pode colocar um preço maior, mas também não vai vender. Agora, no geral, numa loja, é quase impossível você encontrar jogos em outros idiomas. Que não seja o japonês, é claro. Fernando Metal Old School e Sui, dizem que no geral, as casas no Japão são pequenas. Sendo assim, como você faz para ter tanto consoles e jogos na sua casa? Abraços de São Paulo, Brasil. A visão geral das pessoas quando se fala em Japão, elas pensam logo em Tóquio. Tóquio é realmente uma cidade mega populosa. Então cada pedacinho vale muito no entanto eu moro no interior do japão aqui onde eu moro tem espaço de sobra para falar a verdade e as casas pelo menos as dos meus vizinhos e das cidades vizinhas também são relativamente grandes o apartamento que eu moro é relativamente grande então depende da região do japão aqui onde eu gravo é o lugar que eu guardo as minhas coisas e ele é um quarto relativamente grande e tem também armários embutidos, que facilita bastante para eu poder colocar as coisas em caixas. Danilo 8bits, Vitão, parabéns pelo canal. Sempre que o sininho me avisa que tem conteúdo novo, já fico bem ansioso para assistir. Me responde uma coisa, como você consegue conciliar o trabalho no Japão, a produção de conteúdo para o canal e o tempo para jogar algo? Creio que o tempo para jogar seja escasso, isso é verdade. E o que anda jogando atualmente? Grande abraço. Sempre conciliar tudo com o tempo que a gente tem é complicado. Isso não é só no Japão, é em qualquer lugar do mundo, né? E eu mudei de trabalho realmente para ter mais tempo para produzir algo para o canal. O canal também seria impossível de tocar sem meus colaboradores, que realmente me ajudam demais para o canal ir para frente. E jogar atualmente, vou falar para vocês. Eu jogo o que eu tenho que fazer, vídeo. Isso é obrigatório. Mas também eu tenho ganhado uns games recentemente. E agradeço muito a Epic Games, a Sony, por terem me mandado esses games. E eu acho, né, Daniel, que eu preciso fazer uns vídeos desses games que eu ganhei, né? Porque senão você não vai me dar mais. E vou falar que eu tenho me divertido muito com esses games da nova geração. Eu posso destacar o Man Eater. Que se for dizer para vocês rapidamente o que, que ele seria, ele é um GTA de tubarão. Para vocês terem uma ideia, eu gostei tanto do game que eu zerei ele em dois dias Ele é um game em que um caçador de tubarões matou a sua mãe Você é um filhotinho e você tem que se vingar Só que você vai crescendo, vai ganhando experiência, comendo outros peixes Para vocês terem uma ideia, vocês enfrentam até uma baleia orca Que é muito maior que um tubarão Outro jogo que eu tô refazendo todos os finais e escolhas É Detroit Become Human da Quantic Dream e finalmente eu encontrei tempo para jogar o Spider-Man do PS4. E estou gostando bastante do game. Ah, e também eu gosto muito de jogos de futebol. Então, todo jogo de futebol eu dou uma jogadinha. Principalmente o FIFA. Por um período eu gostei muito mais de pés. E agora eu estou numa fase FIFA. Ah, e outra coisa, hein? Estou pensando seriamente em trazer conteúdo de games novos aqui no canal. Quero muito saber a opinião de vocês. E essas foram as questões que eu respondi no vídeo de hoje. Se você quer que eu responda a sua pergunta, faça perguntas nesse vídeo de hoje, esse que eu estou postando agora. Que semana que vem eu vou responder as questões desse vídeo. E eu tenho que falar para vocês que estão tendo questões muito legais, tá até difícil de escolher. Ah, e também não se esquece de me seguir no Twitter e no Instagram, @vitorisui no Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar. E eu estou postando muitas coisas extras, sobretudo, não só sobre games. E no Instagram eu posto itens que eu ainda não postei aqui no canal. Então me segue lá, VitorIsui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.